Bom dia! Estou mandando essa mensagem em agradecimento a você, Adaberta La Roque pelo excelente curso que eu tive a oportunidade de fazer Além de conhecimento, o curso me trouxe uma liberdade de poder trabalhar por conta própria. Por muitas vezes achei impossível. Aí está o meu primeiro trabalho oficial. E graças a Deus fechando vários orçamentos. Aqui quem está falando é seu aluno Alexandre Santana. Muito obrigado e sucesso. Continue sendo esse instrumento de mudanças de história de vida.